Ela será única. Você conhecerá outras pessoas. Terá um flashback com a sua ex-namorada. Terá uma nova namorada. Mas ela continuará sendo a sua preferida. Provará outros beijos. Se sentirá frustrado algumas vezes ao perceber que aquela loira linda da festa não beija tão bem assim. Passará a mão em outros cabelos. Alguns mais longos, outros mais curtos, mais cheios. Mas de qualquer forma sentirá a falta dos cabelos dela. Que de tão pouco se perdiam entre seus dedos. Você sentirá outros perfumes amadeirados, cítricos, doces. E sentirá a falta do cheiro da pele dela. Que tinha um cheiro tão bom que te fazia fechar os olhos e suspirar fundo. Você chorará toda noite, baixinho, sentindo a maior saudade que você já sentiu toda a sua vida. Olhará para os lados, verá a vida passando e sentirá uma falta quase mortal da vida que ela te proporcionava todos os dias, todos os finais de semana. Você entenderá que a amava, você entenderá que a ama, você entenderá que ela será eterna, eterna. Você ao conhecer outras com o mesmo nome, sentirá um aperto no peito ao dizer que esse nome é lindo, sentirá suas mãos tremerem ao lembrar que dizia que esse seria o nome da filha de vocês. seu celular ao tocar, após anos, após milhares de vezes, ainda desejará realizar uma ligação de vocês, aonde ela dirá que ainda te espera e você dirá que está indo buscá-la, assim como um texto que um dia ela escreveu, você irá ler palavra por palavra de tudo que ela escreveu um dia e se surpreenderá ao ver que ela suplicava por você você se sentirá um idiota, mas ela continuará sendo única, ela continuará sendo sua, você continuará sendo dela, mas a vida continuará, ela fará um esforço descomunal para te esquecer, talvez por alguns anos, ou até que toque a música de vocês. Lembrará de vocês com uma pequena tristeza, mas com um grande afeto. Assim como ela sempre disse, você ainda será a escolha dela. Mas, infelizmente, a vida lhe deu outras opções. Reticências. Sua vida será repleta delas. Assuntos não terminados, desejos não obedecidos. O maior e único amor da sua vida... Perdido pela sua incapacidade de amar alguém. Você virar um dia para perto da casa dela, pensará uma, duas, três mil vezes em um jeito de tentar achá-la. De descobrir se após tantos anos ela ainda irá morar ali. Ela não pensará. Ela irá para perto da sua casa. Passará na sua rua uma, duas, três mil vezes na intenção de que você a veja e diga Finalmente. Ela passará mesmo na sua rua. Porque sempre foi mais decidida que você. Mas você... Ficará só planejando-a.